Olá, no ar, mais um programa Auge Brasil. E hoje trazemos emoções da paisinha. O rapper Kroll, que se apresenta em Santa Bárbara do Oeste. Sobre isso, beijam, de anti -doutor, anti -doutor. A tão esperada feijoada do Dona Beleza. Eu um campeonato de surf para cães o estado da Califórnia organizou um evento um campeonato de surf para cães pois é, esse evento ocorreu na Pacific State Beach ele ocorre desde 2006 reuniu milhares de espectadores e contou também com diversas raças de cães I'm Falando em esportes, aconteceu na cidade de Indaiatuba o Rodeio Show A um dos maiores nomes da cena trap do Brasil, o rapper Crawk se apresenta em Santa Bárbara do Oeste. Meu é Nos meus indivídugos eu tô cada vez mais fino, cada vez mais finico, finico. E sobre esse inveja de pode eu é bom de gente, eu uhum. Meu voo atrasou, não sei pra onde eu vou. Tem gelo no a rapa ainda tomou e ela me ligou Olha como eu tô no 3, 1, 2 Trajada de fegue, trajada de Tô fazendo grana, então penso que cê quiser Vocês, trajada de fegue, trajada de Tô fazendo grana, então penso que cê quiser ah, ah, ah. Enche, copo, casa eu loto, não Mano. Queria pedir que você se levantasse, que a rapaziada encostasse A única regra daqui, rapaziada, é sair do chão No três, no três, um, dois, três Traz a danse pede, Tô fazendo grana, então penso que cê quiser Porque Traz a -da Tô fazendo grana, então penso que seu Dibli Shopping na loja overcome, o qual foi o um lançamento de coleção que carrega a assinatura do cantor. <SILENCIO> da Overcome. A ideia dessa coleção é um e-streetwear, e-rap. A gente é parceiro do Kraut, que é um tempo. Eu estou na Overcome desde o começo, graças a Deus eu vi toda a ascensão da Overcome, né? Eu vi lá de quando a gente tava de baixo para chegar até aqui. E hoje a gente se uniu para fazer produtos que conversassem com o público do Kraut, com o público da Overcome. E espero que vocês gostem do resultado. O Alisson Rodrigues da Alencar, 25 anos paulista, é uma das revelações da música urbana brasileira. Ele começou cantando aos 16 anos e hoje com grande sucesso com seus repertórios, baseado em sua trajetória, em lutas, superações e vitórias. Quero essa Louco de Absolute, minha mente absoluta, luta para, para. pra trás eu tô caçando, pra trás eu tô caçando, deitada, É essa nada. Começa garoto, cara. Enfim, chegou a tão esperada feijoada do Dona Beleza. Aconteceu no recanto Colibri, em Santa Bárbara do Oeste. Dentre tantas atrações, a principal foi o grupo de pagode Atitude 67. Vamos ver? Como tá legal aqui, você recebeu. Sou a Kátia e eu participo dessa festa há oito anos e é, faz dois anos e meio que não tem essa festa então o povo estava esperando demais e hoje nós tivemos aí uma surpresa, né? Porque nós tivemos imensidão, né? De, de pessoas, pessoas, né? Exatamente. É, felizes querendo participar dessa feijoada novamente. Então, hoje tá sendo um sucesso, uma realização para o pessoal do Dona Beleza e parabéns pela organização, parabéns por todo o trabalho, né? Por todo é, toda a preocupação. Todo empenho. Todo empenho. Então, é isso. É, é muito gratificante fazer parte, é, Dessa participação, desse, desse momento aí Muito feliz deles Contigo pra eu ser feliz E dar um vale dessa sua paz Hoje eu te vi tá é, é doce E aí? Eu doce O é doce é e é é é Aí pra qualquer lugar se for o teu eu acho que eu devo gostar. Independente do que acontecer, o teu sorriso volta e meia vai permanecer doce. Você tem um jeito doce. O seu olhar é doce. Agora só quem tá feliz vai cantar bem alto. É! o então! Pra que eu querer ser feliz, me dá um guarda e desce sua paz. Hoje eu te. É doce, você tem um jeito doce. O seu olhar é doce, é doce. Aí me leva pra qualquer lugar. Se for e der sua chupa, eu devo gostar. Independente do que acontecer. O um sorriso volta e meia vai vir na oh. Canta aí! E um pouquinho mais alto oh, oh. Essa é a hora que a gente vai derrubar a festa, hein? Vamos, então derruba, derruba! E não tá e dor É toda fumaça que eu faço Toda vez que eu Eu imagino um velho assim Você não vai E gosta de muter Eu imagino um okay. belo, como um celular é. Gosta de boteco, se e garrafa O Auge Brasil fica por aqui, um abraço e até semana que vem, espero vocês!